E Mensagens pedindo o gift card No último vídeo Batemos todas as metas, muitos likes Muitos comentários, mas O vencedor é exatamente O Diego Diego Pacheco da Silva Ele é inscrito no canal, se inscreveu no canal Deixa o like em todos os vídeos E mandou lá, eu quero muito Gift card, é isso mesmo Você também quer ganhar o gift card? Não esqueça mano, nesse vídeo também Tá valendo, porque vocês pediram Vocês bateram 3 mil Likes, mano. É muito like. Então faz a mesma coisa. Se inscreve no canal agora, agora, agora. Clica no botãozinho vermelho, ativa o sininho e, é claro, deixa o seu like e comenta aí embaixo. Fiz todas as metas e também quero o meu gift card. Assim você vai também ganhar o seu gift card. Diegão, manda mensagem no meu Instagram que eu vou te mandar o seu gift card, manos. Então é isso, bora pro vídeo que tem cinco novidades no Clash Royale. Que você vai adorar Então é isso, se liga só, bora pro vídeo E aí Clashers, beleza? Bruno Clash é mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, ontem nós estávamos no Debate Royale Você tá vendo aí, ó, do meu lado, Debate Royale, o episódio 1 foi ao ar E nós debatemos tudo sobre a atualização, novidades do Clash Royale, tudo que tá rolando e o que pode rolar também. Muito legal e nós vamos fazer mais vezes isso daí. Bom, a ideia foi o seguinte. A gente conversou sobre tudo que tá rolando, atualização, tudo que mudou. E sobre novidades que poderiam vir, ideias. E desse vídeo, que, dessa live que a gente fez, eu acabei criando a, uma lista de cinco coisas que no Clash Royale a gente pede muito e que seria muito importante. Dá uma olhada nessa lista e me fala qual delas você já pensou e queria demais no Clash Royale Então, bora a primeira dica É isso, primeira ideia para o Clash Royale Bom, a primeira ideia aí que todo mundo concordou E o Deco tinha falado pra gente todo mundo concordou Foi o porquê não vir aí os pontos estelares também no Pass Royale Como uma recompensa Então você viria aqui e aqui no meio das recompensas que a gente tem aqui Poderia ter ali, quem sabe, um um ponto estelar, ou pontos estelares, vai ter lá, chegou numa, na sétima vitória, você vai ter lá é, 500 pontos estelares para recuperar, ou mil pontos estelares para você ganhar também, para poder aumentar a chance de você conseguir deixar as suas cartas ali ó com níveis mais altos, como aqui meu Lava Round está no máximo, mas tem muita carta minha que já poderia estar tá aí com níveis maiores e não tem como, demora muito para conseguir as, os. Pontos estelares, então é uma ideia muito bacana. Por que não vir também no Passe Royale os pontos estelares? Como outras formas também, outras coisas que a gente precisa ganhar. Mas pontos estelares está muito limitado da forma que é hoje. Os pontos estelares hoje você ganha aí é, fazendo doações de cartas e melhorando algumas cartas. Mas acho que seria muito bacana se eles viessem dentro do Passe Royale, mano. Eu acredito. E vocês gostaram da ideia? Dá uma olhada aí, seria muito bacana se ele viesse dessa forma e facilitaria pra todo mundo Bora então pra dica número 2, ideia 2 Bom, a segunda ideia aí que surgiu lá dentro do, desse debate aí, o Deco mandou, a gente concordou e foi realmente unânime Que poderíamos ter sim um passe royale temporada 3, por que não? Na, no momento que saísse a CRL, começasse a CRL Podia ter um tema da temporada aí do Pés Royale voltado ao competitivo Com aí o, a temática da CRL E não só aqui né, não só aqui no no meio do, do Pés Royale, aqui onde você vai ver e tal a, Não só aqui visualmente, mas a arena também Então a arena do Clash Royale que a gente hoje tem a arena que é da praia né, da ilha Você poderia ter uma, uma arena Totalmente voltada pra esportes, como se fosse um, uma arena mesmo Sabe aquele telão que tinha na CRL atrás? Poderia ter atrás, lá no fundo, na arena também podia, A arena podia ter é, é, plateia na lateral, a galera balançando A plateia podia ser os próprios é, personagens do jogo, balançando bandeira de, de azul ou vermelha Podia ser uma temática totalmente voltada pra CRL Um passe royale pra CRL, olha que Top essa ideia, seria muito legal. E ainda ajudaria a desenvolver aí a galera a pensar no competitivo. A galera que é casual pensar no competitivo pela, pelo tamanho da coisa e também linkar aí ao início da CRL. Muito bacana essa ideia. E você curtiu? Comenta aí, rapaziada. Bom, então vamos lá, bora pra terceira ideia. Bom, a outra ideia, a terceira ideia aí, são relacionados também a pontos estelares. A gente falou aí dos pontos estelares. Eu tenho 15.200 por enquanto. Por aí, né? E a gente pensou o seguinte: na verdade, o Falcon deu a ideia, e todo mundo concordou também. A gente tem hoje como melhorar nossas cartas, modificar, deixar ela dourada e tem algumas coisas que vem, diferenciam ela. Por exemplo, o foguetão vai com um goblin dirigindo ele quando está no nível máximo dos pontos estelares naquela carta na carta uh, do bairro de goblins. Então, o Falcon até falou: falou: Pô, por que não isso também? Nas, nos, nas skins da torre Então o visual poderia também Modificar de acordo com as, Os pontos estelares, você poderia ter também Pontos estelares para as skins das torres que a gente começou a ganhar agora Então poderia de repente aí colocar é, a borda toda dourada desse do aquário do tubarão aí A borda toda dourada linda Ou incluir aí um, um, um, um guarda-sol mais diferenciado no, na, na, nessa, nessa skin do castelo de areia Ou botar umas bordas de ouro nele Modificar a skin da torre do rei e das princesas também por pontos estelares, é uma boa ideia também e dá outra função para os pontos estelares Não só para os personagens, né? para as cartas, mas também para a torre do rei torre das princesas É uma bela ideia e acho que seria muito bacana E você, curtiu Achou da hora? Achou que seria legal demais? Bom, é isso então, bora lá, vamos para outra ideia, a ideia é muito top a quarta ideia, pra mim, é uma ideia que já deveria ter acontecido há muito tempo Acho que a Supercell tem os, os é, motivos dele de não colocar ainda no jogo Mas, de repente, pra aprimorar uma forma de deixar fair play o negócio Deixar da hora pra poder vir É o seguinte, muita gente já fala e eu acho que é muito legal Até pra estimular aí o competitivo da galera Bom, é o seguinte, você poderia ter a opção Na hora de criar torneios aqui Você tem a opção de... É, Pra entrar no torneio, não só pra criar, pra criar quem cria custa 10 né Pra entrar no torneio você dá uma gema E aí por exemplo, é um torneio de mil pessoas Cada pessoa vai dar uma gema pra entrar Uma gema, uma geminha São mil gemas coletadas, e essas gemas coletadas Iam pra um banco de gemas Que era desse torneio E aí eles lutavam, batalhavam entre si e os primeiros colocados, por exemplo, os três primeiros colocados Repartiriam essas gemas que estavam no banco de gemas Por exemplo, tem mil pessoas jogando torneio Teve Temos mil, mil gemas no banco de gemas O primeiro poderia ali, ganhar ali as suas é, 600 gemas O segundo poderia ganhar ali 300 gemas E o terceiro poderia ali, ganhar 100 gemas Imagina, todo mundo ia querer ganhar 600 gemas, ou mais Ou a proporção que for, mas é, Todo mundo ia querer ganhar gemas, então eles iam batalhar Se matar, jogar demais para poder ficar entre os três primeiros e ganhar Imagina você apostar uma gema E ter a possibilidade de ganhar 600 em torneio Isso daí poderia ser muito legal A Supercell não ia perder nada Com isso, ia estar tá ok eles, Cada jogador ia colocar uma gema Isso daí seria rateado Entre os primeiros colocados e acho uma ideia Muito legal, como eu disse Tem muita gente aí que acaba fazendo as coisas, é, não da forma correta, que acho que é por isso que a Supercell não trouxe ainda Mas, se pensar direitinho, de repente, dá pra trazer sim e acho uma ótima ideia Essa ideia aí, é, o Guzo falou na live e achei muito legal Então, tá aí, mais uma ideia, a ideia das gemas nos torneios Bom, e a última dica, e a última ideia que a gente deixa pra Supercell Pro Clash Royale e até pra vocês também pedirem lá no Edit Que é o, ca o canal que eles uh, escutam bastante A última ideia é salas privadas Pra criar campeonatos sem precisar sair do clã Ou seja, é como se fosse um clã um clã, uma sala. Uma sala, vamos falar sala, uma sala privada onde eu, por exemplo, vou criar um torneio. Quero fazer uma live de torneio e quero convidar os melhores jogadores do Brasil. Eu vou criar uma sala fictícia, ela ficaria aqui, por exemplo, em vez de criar torneio particular, criar sala privada. E aí eu crio uma sala privada e mando o um convite para alguns jogadores. Consigo mandar convite para amigos, por exemplo, mais ou menos assim. Mando o um convite para amigo, o amigo vai lá, aceita o convite, entra nessa sala privada sem sair do seu clã. E eu consigo fazer o torneio, seja um torneio de playoffs, um torneio de, de jogos entre si O que eu quiser fazer lá dentro, eu posso fazer sem precisar obrigar os caras a saírem dos clãs deles Então seria muito mais fácil, muito legal de organizar e tudo seria muito controlado Por convites e tranquilão, isso não é difícil de fazer eu acho, e isso foi uma ideia que gerou no, no Twitter durante a live. O Leonardo do Twitter mandou essa ideia. E eu achei demais ele preocupado aí de toda hora que alguém ficar saindo. E aí a galera sai junto. Porque o melhor do time O melhor do clã saiu e tal. Gera uma, uma doideira alucinante. Então, ele deu essa ideia e eu achei muito legal. Salas privadas pra fazer competitivo Que que você achou? Eu achei maravilhoso, rapaziada Bom, essas foram as 5 ideias pro Clash Royale Pra otimizar, pra ajudar e pra melhorar o nosso jogo aí O nosso Clash Royale pra vocês Que que vocês acham? Acham as ideias bacanas? Eu achei muito legal E só de ter tido essas ideias nessa live Que tá aqui, ó. se você não viu ainda, tá aqui No debate royale episódio 1 Cara, já vale a pena assistir o debate no Que rolou aí, o debate royale Porque desse debate saiu essas cinco ideias Com certeza se você olhar lá Deve gerar mais ideias lá Então é isso galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu, já deixa o seu like aí Muito obrigado a todos que estiveram na live Enquanto eu tô me despedindo aqui, passa de novo Aqui o videozão. mostrando A galera que comentou no vídeo Comenta nesse vídeo também, tá valendo Um passe royale agora pra vocês, manos Então é isso, muito obrigado A todos, tamo junto